Fui, fui, fui criando vários doces, uh, andava com paranoia da, da bolotas, uh, para criar a bolota para fazer doces, e, e criei uh, postei na de de bolota, delícias de, de bolota, enfim, uma série de doces com bolota, como os de bolota, que é um doce regional, há, há falta de 4 anos. Assim mesmo a sério, assim, pronto uh, tive algum tempo a testar, uh, visivelmente um mês, uh, fiz várias tentativas. Convidei uma moça amiga que trabalha em farinhas e ela fez uma farinha de bolota com muita qualidade, até quando eu a gostar. E estamos a trabalhar a outra parte das delícias, da outra parte com bolota congelada. É escaldada, é moída, uh, é ficar com... com ficar com uma grinha nota ao primeiro de, de, nota a pênis, não nota-se ou comer da cor de nota-se que se um bocadinho do lado. Se fosse moida cozida, fazia-se e um por E depois das nada teve que ser mesmo com uma farinha muito, muito. Antigamente fazia-se com moinhos de, de pedra, né? e sempre farinha comida cuidada, antigamente fazia-se antes de, de ver a, a, a batata. Uh, as pessoas eram alimentadas com blota. Uh, Esqueceram-se disso e não leram um bocado da história, porque isto da história é tanto. Faziam um pão de blota, faziam doces de blota uh, e tudo isso foi perdido. Estamos a incentivar o mercado para isto e, e as pessoas para, para provar estas iguarias, que é realmente um produto com muita qualidade.